Você conhece o feitiço de glamour capaz de te tornar muito mais atraente? Você sabe como lançar um feitiço de glamour te possibilitando chamar mais atenção das pessoas que você deseja? Será mesmo que os feitiços de glamour funcionam como nos filmes e séries? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito dos feitiços de glamour e te ensinar uma forma de tornar ainda mais atraente. Então assiste esse vídeo até o final. E aí, bruxarada? Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade. Então que o sol possa iluminar o nosso encontro. A magia de glamour, ela ficou muito popular assim que os filmes e séries de uma geração amante de efeitos especiais começou. Desde então, o fascínio por se tornar ainda mais bonito e mais atraente, mudar completamente a sua aparência, num mundo onde a beleza é de plástico, fica aos pés e se torna poderoso. Hoje, eu vou te contar como o feitiço de glamour funciona esse que é o famoso e queridinho de todas as bruxas que gostam de dar aquele up no visual eu vou te mostrar um pouco da sua visão através dos filmes e séries que acabaram popularizando esse tipo de magia e eu também vou te contar o que esse feitiço pode ter a ver com os povos fada da mitologia celta sem contar que eu vou te ensinar passo a passo como realizar um feitiço de glamour muito legal, que vai te ajudar a potencializar as suas habilidades e fazer você chamar muito mais atenção, de modo a te auxiliar a cumprir os seus objetivos. Mas, antes da gente continuar, já deu para perceber que o conteúdo aqui do canal é muito bom. Então, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nada do que eu trago por aqui. Feitiços e magia de glamour são normalmente técnicas mágicas utilizadas com a finalidade de criar algum tipo de ilusão. Elas geram, de certo modo, um magnetismo que impulsionam as outras pessoas a verem ou acharem que viram alguma coisa que, na verdade, nunca esteve ali. Ou simplesmente passar despercebido por algo que seria difícil de não ser percebido. O glamour, ele pode fazer com que as pessoas ao redor coloquem expectativas delas mesmas sobre você ou sobre alguma coisa. Um exemplo muito interessante, principalmente em feitiços como este, lançados, né? para a aparência física, que são muito, muito normais, a bruxa ela lança o feitiço para que ela ganhe uma aparência específica, o que na realidade não altera as características físicas originais dela, mas gera um magnetismo ao redor dessa bruxa, que faz com que as pessoas que estão em volta dela projetem nela aquilo que elas querem ver aquilo que as atrai na teoria o glamour é sim um feitiço de manipulação que tem como finalidade criar uma ilusão ou simplesmente fazer com que o alvo do feitiço coloque os seus desejos sonhos e expectativas na pessoa ou na coisa que foi enfeitiçada mas todo feitiço tem tempo tem espaço para acabar então nada é eterno, mesmo os feitiços criados através do glamour, né? Ele tem uma intenção, uma durabilidade, ele não funciona é, com prazo de validade de mercado, ele tem um, um prazo muito dele, mas cada técnica tem o seu tempo de duração e um gatilho que alimenta esse tipo de feitiço. Podemos especular que talvez as magias de glamour tenham surgido através dos mitos celtas com os toata de Danã. A mitologia em volta desse povo ela é repleta de mistérios. Como muito se perdeu devido às traduções dos textos feitas por membros cristãos do clero, o que encontramos acaba por ganhar uma nova conotação, diferente do que poderia ser no passado. O que era compreendido como divindade irlandesa, muitas vezes é diminuído para rei, herói, numa figura histórica. She é uma palavra irlandesa e escocesa que se refere inicialmente a montes de terra, onde no folclore regional se imaginava como o lar sobrenatural, as fadas, elfos, seres e criaturas ancestrais, espíritos da natureza, até mesmo as próprias divindades. Os tuatha de Danã, ao perderem a batalha contra a Mergin, um bardo nomeado Olann eren líder de Olann, foram levados para debaixo da terra, para os montes de Xi, por Dagda, porque eles já, tinham, já não tinham mais liderança. E assim começa o início dos mitos de que os povos fada moram sobre as terras da Irlanda. Na crença e na prática popular, as X são frequentemente reverenciadas com oferendas. Elas mudam de forma para se misturarem as pessoas da região e elas se escondem quando é, confrontadas e até mesmo pregam peças, confundindo o caminho dos viajantes e criando magicamente ilusões poderosas. E destas histórias vindas do povo das fadas, encontramos talvez algumas ideias do que poderiam ser os feitiços de glamour que vemos espalhados hoje em dia por todos os cantos e que, sabe também, é, advindo desse mesmo embalo mitológico, a gente pode compreender a utilização desse tipo de magia pelas bruxas e bruxos que encontramos por aí. Eu sei que o conteúdo daqui tá muito bom, mas antes da gente continuar, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram. O conteúdo de lá é completamente diferente daqui, mas vai tornar aí a sua prática ainda mais rica com informações que complementam o que rola aqui. Então me segue lá no Instagram, @cedricnightingale, e me manda um direct pra gente conversar. Eu não consigo me recordar de um outro momento onde a magia de glamour, ela foi tão aclamada quanto com a estreia e a distribuição em massa de um filme hollywoodiano chamado the craft ou como foi conhecido aqui no brasil jovens bruxas ele é um filme que estreou em 1996, foi dirigido por Andrew Fleming, e trouxe à tona Robin Tunney, Rachel True, Fayuza Balk e Nave Campbell, que ficou extremamente conhecida como a Sidney Prescott da quadrilogia pânico. Eu acredito fortemente que a ideia de glamour que a gente tem aqui no Brasil segue, sim, uma linha muito tênue do que foi mostrado através do filme na época. Afinal de contas, após a estreia, muitos blogs de magia e paganismo que tinham naquele período, né, naquela geração blogger, trouxeram conteúdos distintos sobre o assunto. Shape Jovens Bruxas, é, para sua época de lançamento, né, trouxe efeitos especiais muito impressionantes e mostrou de um modo né, é, cativante a moda gótica e o comportamento pagão de uma massa mais atual, que acabou ganhando muita força graças a uma geração MTV e foi apresentado também de uma forma completamente atraente para aquele público da época. Então, por essa exposição, muitos adolescentes acabaram se interessando pelo paganismo e pela bruxaria, especificamente naquele período pela Wicca, que acabou ganhando um corpo ainda mais forte naquele período. No filme, diversos tópicos da cena pagã são abordados de forma extremamente fantasiosa, mas que abriu uma brecha muito legal para novos diálogos a respeito de magia. O glamour apresentado no filme, ele vai trazer uma direção mais voltada para essas questões emocionais, passionais, aonde acaba sendo usado para alterar a estética física de uma das personagens, atribuindo a ela uma aparência né, nova comparada a uma outra protagonista a fim de roubar o namorado dela. E que acaba surgindo uma tragédia por conta disso, né? nessa tentativa de uso de glamour na manipulação é, de uma outra pessoa Então acaba né, que se torna muito popular esse, esse modo operante de se trabalhar glamour voltado para as questões amorosas Desde então, o glamour é quase que um tipo de feitiço de conquista na cabeça das pessoas, né? Que transforma aí o glamour em uma outra coisa que não necessariamente o que ele é e gera uma fantasia por detrás deste fato. Mas na realidade, o glamour ele é muito mais que isso. A magia de glamour ela inspirou vários escritores e roteiristas e acaba se espalhando em diversos momentos no entretenimento atual, em filmes, séries e em desenhos animados. Os processos mágicos né, que são desenvolvidos e acabam desembocando né, para os fins do glamour são muito diversos e no geral sempre levam o personagem a ganhar uma nova estética. Em Harry Potter a poção polissuco. Onde o Harry, né? A gente encontra aí o glamour sendo utilizado para transformar e transfigurar a imagem dele para outra pessoa através de uma poção que permite fazer é, uma. assumir uma nova forma, né? A poção é descrita como muito complicada e desafiadora de se fazer, onde mesmo os bruxos e bruxas adultos né, mais antigos lutam para o preparo correto dessa poção, que tem uma técnica incrivelmente avançada. Né? E a sua preparação é composta por duas partes e quando essa preparação é concluída, ela permite então que o bruxo ele tome a forma de quem ele bem desejar, desde que tenha ali alguma parte daquele bruxo envolvida na poção. Em Stardust, o mistério da estrela, a gente pode ver, por exemplo, o rejuvenescimento da bruxa. Stardust, a gente vê a magia de Glamour sendo utilizada para uma questão de rejuvenescimento. Diferente de Harry Potter, a bruxa que usa deste artifício mágico, ela está nitidamente mais velha e enfraquecida. Então, o Glamour ele acaba sendo um ativador da beleza dessa bruxa, que come o último coração de uma estrela, trazendo rapidamente para ela uma aparência jovem, renovada. A gente também pode ver em Branca de Neve, né, a Rainha Má ficando velha. Agora, começa o teu <risos> E nesse processo de glamour de a Branca de Neve, a gente vê algo meio que o contrário. A gente vê a Rainha Má, que é sempre bela, se tornando feia, mudando as vestes, cheia de pompa, se envelhecendo por completo e a magia ela funciona através de alguns elementos icônicos como por exemplo o véu da noite o riso de uma bruxa grito de horror e ela até invoca os ventos os relâmpagos e as ventanias para que ela possa conseguir fermentar essa poção de maneira correta e então ela venha se tornar aquela velha frágil coitadinha que vai até a branca de neve para enganá-la a gente também pode ver em The Witcher a transformação da infer que é um processo de glamour que vem através de algo muito doloroso, né? Onde a Yennefer, ela acaba sendo amarrada para poder conter as dores do movimento que ela vai acabar sofrendo. E é quase uma cirurgia, onde o útero dela é retirado, queimado, feito uma tinta, certo? Ela perde a fertilidade... E através desse útero, essa tinta é passada pelo corpo dela, por um feiticeiro, que é responsável por desenhar no corpo dela as melhorias que ela quer que tenha. E através desse processo de dor extrema, a bruxa acaba ganhando uma nova aparência. Agora eu quero te fazer um convite. Você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, receber o um selo de verificação de membro, que vai diferenciar você, dos demais, principalmente nas lives de tarot, onde eu vou conseguir ver a sua pergunta em negrito, passar você na frente, quem sabe até participar do grupo secreto Revoada Rouxinol e lá conversar sobre magia participar de rituais exclusivos e se você tiver querendo aí um grupo de estudos para se desenvolver, você pode participar do Círculo Rouxinol aonde através de Técnicas mágicas e, enfim, trabalhos que a gente faz junto, você vai se desenvolver ainda mais através da minha mentoria. Então, aqui embaixo, do lado do botão inscreva, você tem um botãozinho escrito Seja Membro. Ou, na descrição do vídeo, também tem um link para você poder se tornar membro aqui do canal. Clica, escolhe sua categoria e vem fazer parte da nossa revoada. A maioria das pessoas procuram os feitiços de glamour como uma muleta para melhorar a sua própria autoestima, para se sentir mais bonito, mais atraente, ou simplesmente para trazer alguém que essa pessoa se interessa para as garras desse amor insaciável. Mas eu acredito que no final das contas, todo feitiço de glamour acaba como uma muleta mesmo, que cedo ou tarde perde sua eficácia, mostrando a verdadeira face da pessoa que lançou o feitiço. E a gente pode ver isso também dentro das próprias histórias e literaturas, onde o feitiço ele vai se esvaindo aos poucos e vai deixando doutar de quem usa nas mãos. Eu gosto muito de feitiços de glamour, eu sempre gostei, e eu não nego que durante parte da minha adolescência eu utilizei muitos feitiços de glamour e eu tenho muita história para contar, de tantas que foram as vezes que eu acabei utilizando magias como essa. Mas... É, a gente percebe que, no final das contas, existe muitas brechas e que os olhares, cedo ou tarde, não são tão verdadeiros assim para dentro de nós. E, no final, quando o glamour acaba e quando a noite termina, resta só você e você mesmo. E por mais que, por fora, você tenha se magnetizado e atraído a atenção das pessoas que você quis, Será mesmo que essas pessoas ficariam com você depois que o feitiço acaba? Será mesmo que o que existe dentro de você vai cativar suficientemente essa pessoa que você deseja para manter ela próxima de você? Será mesmo? Será que o que está dentro de você é capaz de sustentar o que o glamour atraiu de forma visual? É legal a gente pensar nisso e perceber é, onde está o nosso interno, e onde estão as coisas que essa magia pode operar de forma persistente? A gente tem que compreender a nossa vontade, né? a vontade por detrás do porquê realizar esse feitiço e se é puramente emocional, por uma muleta mágica ou somente para mascarar e melhorar a nossa baixa autoestima e a nossa autossabotagem quando a gente organiza bem o feitiço de glamour é muito divertido utilizar e acaba que esse feitiço se torna mais permanente né a gente se sente mais potente de verdade e pode fazer com que na nossa realidade aquilo flua de outra maneira então para mim a melhor maneira de se lançar um feitiço de glamour é quando a gente começa a atrelar os nossos objetivos as nossas qualidades ao feitiço em si então ele se torna realmente palpável. Eu acredito que um glamour poderoso é aquele que aos poucos vai fazendo parte da gente, vai evidenciando coisas que a gente já tem dentro de nós ou que a gente está construindo, que a gente está trabalhando de dentro para fora. Quando a gente lança um feitiço, né, com esse pensamento, né, é, para fortalecer uma coisa que existe não criar uma falsa imagem a gente jamais vai ficar na mão a gente sempre vai acabar alcançando o resultado e permanecer muito mais tempo feliz isso vai dar um gás a mais para a gente vai incentivar a gente e vai fazer com que a gente se sinta mais completo durante o processo o glamour que dá um gás esse feitiço né que a gente fala eu vou ensinar para você uma maneira uma forma de aos poucos você conseguir tornar permanentemente algo que existe de bom em você e evidenciar isso ainda mais para que possa render frutos duradouros, para você evidenciar uma qualidade no seu trabalho, para você subir de cargo, quem sabe para você evidenciar aquele shape que você já está trabalhando e acabar aí conseguindo conquistar os seus objetivos físicos, sentir satisfeito mais rápido, para chamar mais atenção através de uma habilidade que você já tem, ou conquistar até mesmo alguém, um parceiro, uma parceira, através de algo que você já está trabalhando. Então, esse feitiço de glamour que eu quero ensinar para vocês é para ser algo foda, algo permanente na sua vida, para que as pessoas reconheçam as habilidades que você tem ampliadas e te valorizem cada dia mais. Para isso, você vai precisar de um perfume que você goste, para poder trabalhar esse glamour, né? É, com aromas. Eu gosto mais porque sempre funcionaram para mim, né? As fragrâncias elas trazem já coisas interessantes porque elas se mesclam ao nosso corpo, elas ganham né, um novo toque. Fora que os perfumes também tocam as outras pessoas, né? Facilmente através de, delas inalarem esse cheiro que se mistura com o nosso próprio cheiro. Para isso, você vai precisar então de uma vela branca, de um espelho e desse perfume, que é um perfume que você goste. Então, você vai tomar um banho, um banho bem gostoso e vai relaxar por completo. Antes de começar esse ritual, eu recomendo que você tenha todo o seu ambiente purificado. Se você não sabe é, o que é e como funciona uma purificação e um banimento, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo explicando tudo que você precisa saber, certo? Outra coisa muito importante e comum dentro da bruxaria é que você trace um círculo mágico na hora de desenvolver esse processo. Porque ele não só vai te proteger de quaisquer, quaisquer energias externas que possam te atrapalhar, mas ele também vai funcionar como um espaço que amplifica as energias que você está invocando. Dentro desse círculo mágico, você vai chamar os deuses, seres e criaturas que normalmente você trabalha. Se você não sabe o que é um círculo mágico, eu também vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo falando tudo o que você precisa saber sobre círculo mágico, certo? Mas é muito importante que purifique o ambiente, trace o círculo mágico e dentro desse círculo mágico você convoque as forças e seres e criaturas que normalmente você costuma trabalhar para potencializar aí esse seu rito de glamour. Bom, deixe então seu espaço escuro, acende a vela em frente ao espelho, né, para que ela seja a única luz clareando aquele ambiente. Passe alguns minutos observando você, percebendo suas formas através do espelho, com aquela luz que inebriu o ambiente, torna tudo turvo, né? Como, como você se distorce ou não dentro da imagem desse espelho, conforme a vela se movimenta. E eu quero que você se concentre nesse movimento da luz de você no espelho. Concentre-se na vela, na sua imagem, meio que tudo ao mesmo tempo, e entra num estado de transe, aonde a sua imagem e a luz do espelho são apenas uma só. Quando você sentir que você está concentrado o suficiente, eu quero que você comece a moldar uma nova imagem de você você vai se ver mais incrível, você vai ampliar uma habilidade que você deseja chamar mais atenção em você. Você vai tornar essa habilidade gigante, de um jeito que todo mundo vai perceber, vai amar e vai cativar as pessoas ao seu redor e você vai se fixar nessa imagem no espelho e perceber essa imagem em você. E quando você sentir que essa imagem está tão firme, está tão forte em você, você vai passar o perfume nos seus pulsos, nas suas orelhas e aqui no seu reflexo solar, para magnetizar ainda mais essa imagem do espelho. Esse perfume, ele vai servir, na verdade, como um gatilho de ativação para esse rito que você está fazendo. Quando você perceber que está tudo vinculado, você vai falar o seguinte encantamento. O que eu crio, você vê, moldo e remoldo, assim há de ser. E você vai repetir. De ser. O que eu crio, você vê. Moldo, e remoldo, assim há de ser. O que eu crio, o eu crio, você vê. Moldo, remoldo, O que eu crio, você vê. Moldo, remoldo, assim há de ser. E vai se concentrando nesse cheiro, na sua forma que você criou, e vai trazendo isso forte, vai trazendo isso forte, vai trazendo isso forte, até isso explodir e te preencher por completo. E você vai tomar aquela nova forma. Use sempre o perfume como uma forma de magnetizar o feitiço, um gatilho para que ele não perca a força e a eficácia e continue te ajudando a chegar aí no seu objetivo e magnetizando você mais e mais ao longo do processo. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o amor e carinho do mundo para te responder. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar seu caminho. Tchau!